Olá a todos, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um Workshop da Casa. Eu sou a Rebota e estamos uma vez mais em direto da Loja de Setúbal. Já sabem que nos podem acompanhar através das nossas redes sociais, Instagram e Facebook. Podem-nos deixar as vossas questões, que nós, no decorrer do nosso Workshop, se tivermos a oportunidade, damos uma resposta imediata, se não, mais tarde, uh, iremos dar resposta a todas as vossas questões. Tema para hoje, faço a poda da minha árvore de fruto. Deixem-se ficar na nossa companhia durante a próxima hora, pois iremos dar dicas bastante úteis sobre este assunto. Os tipos de poda, as funções e benefícios decorrentes das árvores, as podes de algumas plantias, novas plantas e até a tupiária. Para nos falar sobre este tema, temos uma apaixonada uh, pela agronomia, pela jardinagem, enfim, pela natureza, Filipe Mateus de Almeida. Olá Filipa. bom dia, bem-vinda, obrigada pela tua presença. Uh, antes de mais, eu propunha que começasses por explicar o que é que é a poda. É um tema que nós estamos, ouvimos falar muitas vezes, estamos familiarizados com este assunto, mas acredito que haja muitas pessoas que não saibam do, do que é que se trata. Uh, obrigada pelo convite, para estar aqui hoje com vocês. Uh, é, é muito simpático da vossa parte levarem o conhecimento às pessoas, uh, ao público em geral, porque todos nós temos o nosso cantinho lá em casa, nem que seja um vazinho, que nos cria e suscita emoções e queremos ver as coisas bem cuidadas. Por isso, parabéns ao Juan Merlin por estas iniciativas que são realmente fantásticas. E, realmente, para fazer a poda, que é o que me traz aqui hoje, uh, temos que conhecer e compreender alguns mecanismos de desenvolvimento das árvores. É extremamente importante percebermos como é que elas funcionam. Então, quando estamos a falar em árvores, as primeiras coisas que nos vêm à cabeça é a forma. E há muitas formas distintas nas árvores. Temos formas, tipo o Pinheiro do Natal, que é comprido e alongado, e temos tipo a Macieira, que é mais em, em, em forma de bola, mais arredondado Então temos que perceber também que quando vamos podar temos que respeitar também a forma natural de cada planta, por isso temos que observar, é extremamente importante. E de que forma é que o podemos fazer? Vamos ver como é que, vamos, como é que podemos fazer. Para saber como é que podemos fazer, temos que saber, então, como é que funciona a primeira árvore. Então, vamos ver. Uh, não nos podemos esquecer, também, que as árvores têm um, uma determinada altura genética, como nós. Claro. que herdamos dos nossos pais, como os animais, claro. como etc., tudo é o que é natural tem uma altura hum, genética, a altura de crescimento que pode atingir. Por exemplo, uma secóia, que vai mais de 100 metros, uhum. ou uma macieira, que anda ali pelos 20 metros ou menos, se for numa produção intensiva, em que nós queremos que a planta nos frutifique mais e que a colheita seja mais fácil. Portanto, vamos ver como é que vamos tratar as plantas para fazer estas podas. Okay. Temos também que pensar que, muitas vezes, a forma natural da planta não é a forma que nos está a ser apresentada, o exemplar que temos. E porquê? Porque, por exemplo, há ventos dominantes em zonas já todos devem ter observado. Ou então observem, por favor, em zonas costeiras, quando temos pinheiros, em zonas dunares, os pinheiros ficam muito mais rasteiros e inclinados para o lado. Aquele crescimento vertical não é tão observado. Mesmo em cidades ou nos nossos jardins, se houver túneis de vento, zonas com vento muito dominante, a planta tende a tombar para se proteger. É normal. Okay. Todos nós então, nos defendemos. O vento vai O vento influencia imenso. O sol e a sombra também. Uhum. Se nós temos um, um, uma zona com edifícios em que a planta está muito à sombra, a planta vai estar a estiular, que é assim uma palavra, eu vou dizer algumas palavras, vou tentar explicá-las. Okay. Uh, estiular é quando a planta começa a crescer em crescimento, uh, em altura, uh, não se desenvolve para o lado como é o seu crescimento natural, porque vai à procura do sol. Isso vê-se muito nos relevados. Eu, se calhar, algumas vezes vou dar estas dicas com os relevados porque a minha especialidade, Exato. são relevados. Então, e, devemos ter em consideração, portanto, o vento e o sol antes de iniciarmos a, a tarefa a, da poda, não exatamente, é? Exatamente, para saber como é que a planta uh, uh, vai crescer naturalmente e Exato. vamos ajudá-la. A poda é no sentido de ajudar a planta, as podas nunca é para sacrificar a planta, muito pelo contrário. Todo o uh, é feito antes? Antes a tal observação que temos que fazer em cada exemplar. Depois, há, há, há, que vamos falar também, há muitas técnicas-chave, não é, que nós devemos usar, mas antes de fazer essas técnicas que, que, que eu vou explicar, uhum. temos primeiro que perceber como é que aquela planta que nós vamos podar se está a comportar no ambiente em que está okay. inserido. É também, esse espaço é fundamental, não é? É fundamental. Temos outra... outra hum, que é importante nós vermos é se temos gado, nós em Lisboa não temos, estamos em Setúbal, aqui algumas zonas à volta de Setúbal até têm as suas ovelhas e as cabras e mesmo nas zonas mais rurais do país também e, e a, a, a, às portas de Lisboa já temos uma zona bastante, bastante rural, que as pessoas gostam de ter os seus animais, não só os de companhia, mas os de, de, de produção, no claro. fundo. E muitas vezes estão à solta, e alguns deles fazem parte já um bocadinho também da família. E andam ali à solta, e, uh, e muitos deles fazem uh, roem e fazem cortes nas árvores, principalmente quando são muito novinhas, e que nos vão danificar também a zona embaixo da árvore. E aí também temos que ter atenção, porque isso vai nos estar a danificar as raízes. Ok, até essencial prejudicial é. para o crescimento das raízes. É, e pois é. Nós, para pensarmos na parte aérea, temos que pensar na parte radicular também, e isto é só poda, esta planta é um, é um conjunto vivo e temos que a pensar no geral, é extremamente importante. Então temos que pensar que nós numa árvore vamos ter vários, uma árvore e uma planta, vamos ter vários lançamentos, vamos ter o tronco principal, vamos ter os ramos e os raminhos mais pequeninos. Ponto número 1. Um. Devemos fazer sempre as podas quando os ramos estão mais pequenos, sempre com as dimensões mais pequenas. Mas, por norma, as pessoas têm a ideia do contrário, não é? Quando estão maiores é que vão iniciar a poda. Pois, mas nós devemos fazer isto, é a... peço desculpa, isto é a poda de formação e se nós formarmos bem uma poda, uma planta, vamos precisar de podar menos. Uhum. As podas, lá está, é para nos auxiliar. Mas já lá vamos aos tipos de poda de formação, de manutenção, de limpeza, já vamos detalhar isso também um pouco mais. Hum, vamos pensar também que quando estamos em meio ou, urbano ou, ou nas nossas casas, não precisa de ser um meio muito citadino, basta numa aldeia, o que seja, temos que pensar também na precipitação, na chuva. Temos que pensar se vamos ter chuva, se não vamos ter chuva, como é que isso vai influenciar o desenvolvimento da planta. Se temos zonas com edifícios, com os vidros, as janelas espelhadas, que nos vão refletir a luz ou não, porque podem queimar as plantas. Pode ser demais, até pode ser benéfico e ajudar a fazer a fotossíntese. Porque traz alguma luz à planta. Temos que pensar numa é vantagem, série. Então. Já será uma vantagem. Temos que pensar numa série de fatores. de fatores que vão influenciar no desenvolvimento da planta. E as plantas são muito, muito, muito nossas amigas. Fazem-nos o controle de alguma temperatura. No inverno, nós temos as temperaturas um bocadinho mais altas se tivermos plantas. Uh, isto em, em, em meio Sim, urbano, não é? É, é, é. faz-nos a, a, a, a filtragem do ar, algumas partículas de poluição criadas pelos automóveis, uh, vai-nos dar o oxigênio, que é, é precisamos todos. Claro. Portanto, vai purificar o ar. Uh, é extremamente importante. Uh, as plantas também nos vão Salvaguardar a privacidade. Vão nos dar alguma privacidade. Se estivermos num jardim conseguimos pôr plantas, conseguimos ter uma privacidade muito maior hum. e não temos os vizinhos a olhar natural, lá para dentro não é? de uma forma natural. Uma situação muito importante que eu acho que a maior parte das pessoas não, às vezes não pensa é a forma como as árvores em meio urbano nos podem ajudar para controlar o trânsito e às vezes as pessoas reclamam com as árvores porque fazem sombra na janela ou porque uh, está muito perto da janela e não querem as árvores uh, naquele local. De que é que pode acontecer? E isso pode acontecer, por exemplo, temos uma zona com uma escola e se tivermos uma estrada muito aberta, sem árvores, sem vegetação, os carros têm tendência natural de acelerar. Se nós impusermos obstáculos visuais, as tais plantas, uhum. os carros têm tendência a abrandar a velocidade e isso numa zona onde há crianças é extremamente uhum. importante, claro, né? porque às vezes sacrifica-se a tal janela da pessoa que mora ali ao pé, uhum. em benefício das, uhum. crianças, das crianças todas da que moram, de da segurança de todos, nós, né? de todos nós. A árvore em meio urbano não é só o oxigênio, tem muitas funcionalidades e é extremamente importante. Sim. Então vamos ver como é que as conseguimos ajudar. As árvores, pode ocorrer também aqui algumas dificuldades em termos de desenvolvimento das árvores nas nossas casas ou em meio urbano também, que são os pavimentos, o chão. Muitas vezes tem-se a tendência a fazer as casas e pôr o entulho na zona onde vai ser o jardim e depois a zona onde nós queremos que as raízes cresçam e se desenvolvam tem um bocadinho de terra e para baixo tem entulhos, que têm uh, químicos nocivos às plantas, tóxicos, e as raízes chegam ali e param e então, não se temos desenvolvem. Temos que dar espaço às raízes, não é? Temos Tem que, que dar espaço às raízes, por isso há estes obstáculos também que às vezes são gerados por nós não conscientemente uhum. e, e vai-nos criar depois alguns obstáculos no desenvolvimento natural e saudável das plantas. Porque o que nós procuramos, no fim, no meio disto tudo, é a sanidade da planta, é que a planta esteja saudável e que nos permita ter uma floração ou frutificação uh, bonita, útil, abundante, sem sacrificar a própria planta. Claro. E então, para acabar esta parte da compreensão das Não. árvores, nós temos dois mecanismos fundamentais nas árvores. É um mecanismo... É a parte mecânica da árvore, que é a ancoragem das raízes, que seguram a planta ao chão, que não a deixam tombar, não é? Faz ali de âncora. Temos o tronco, que nos guia as árvores. E temos também a parte uh, aérea, a parte das folhas, dos raminhos mais pequenos, que nos controlam também o vento. Em termos químicos da planta, as raízes vão buscar água e sais minerais ao solo, que vão levar para a planta, e em cima, nas folhinhas, a planta vai fazer nas folhas a fotossíntese. Isso é, é essencial para o crescimento da, da planta? Sem fotossíntese a pois. planta morre, por isso é que as plantas à sombra, a maior parte delas uhum. não se dão. Há umas que têm uma capacidade fotossintética mais elevada, e que em situações de sombra uh, toleram muito bem, conseguem muito bem, há outras que não, precisam mesmo de sol abundante, para... Então, todos estes fatores que tu nos estás a explicar e estas todas essas dicas devemos ter em consideração, portanto, há que conhecer para podar. Temos que conhecer para podar, até para saber quando é que a planta pode ser podada e não pode ser podada. Pronto, isso é, é importante ter teres ter tocado nesse assunto porque existe uma altura certa para se fazer a poda, não é? Exatamente, consoante as plantas. Exatamente, porque nem todas as, as árvores e todas as plantas podes iniciar a a tarefa da poda. Exatamente. Por exemplo, e que já lavamos um pouquinho mais à frente, os limoeiros, as laranjeiras, as tangerineiras, são para ser podadas depois da frutificação. Eles estão agora a frutificar. Uhum. Portanto, será para maio, junho. Há outras plantas, as de folha caduca, quase todas deverão ser podadas Agora. agora. Ou todas. As de a com exceção dessas que tu referiste, qualquer uma das outras pode ser efetuada pode a partir de agora, né? por esta altura. As de folha caduca, exatamente, uhum. e já vamos ver um bocadinho mais detalhada em cada uma porque tem especificações também. Ok. Uh, aqui uh, as plantas, as, rel as relvas que disparate as árvores e os arbustos formam dois tipos de seiva, uhum. a seiva bruta e a seiva elaborada. E qual é a diferença que existe entre elas? A seiva bruta é a seiva que é feita logo a partir das raízes, quando as raízes absorvem a água e os sais minerais, e têm que levar esta seiva até todos os pontos da, da planta, até às folhinhas. E quando esta água e os sais minerais chegam lá acima, a folha, a folha tem a clorofila, que é o que dá o verde à folha, é o que nos põe é, tudo uhum. verdinho. Assim que chega lá, batem os raios solares, com a absorção do dióxido de carbono da atmosfera, que é bom porque nós queremos capturar o dióxido de carbono, faz libertação de oxigênio e forma os açúcares. Ao formar os açúcares, forma a seiva elaborada, que é onde vai levar os nutrientes e os alimentos à planta, a todas as outras partes da planta. E é assim que se formam os raminhos novos e os gomos, que é onde saem os raminhos ou as flores e depois o fruto. Não é? okay. Então, dois e tipos a... de seiva: bruta e elaborada. Exatamente. A seiva. Uh, circula na árvore uh, como nós temos o, o, o sistema circulatório mais ou menos vamos pensar uhum. o que está para as árvores é o que está para nós no sistema vale, circulatório é a -se semelhança não é? embora os, os vasos lá dentro não sejam iguais não é da mesma uhum. forma mas é o que leva os nutrientes às, à, à, à planta toda é o que faz com que a planta se mantenha saudável daí nós temos que ter umas raízes saudáveis para as raízes terem capacidade de absorver a água e os sais minerais, que, de outra forma, não chegam lá acima, se não tiverem saudáveis as raízes, não chegam lá acima para fazer a dita fotossíntese. Às vezes não temos problema nenhum na parte aérea, começamos a ter problemas na parte uh, terrestre, não é? do sol, uhum, das raízes, sim. e a planta não se desenvolve e nós não sabemos porquê. Exatamente. Portanto, todas estas observações são muito temos importantes. Temos em consideração, claro. E então, a planta depois começa a fazer o seu desenvolvimento vegetativo, começa a fazer os novos ramos e os raminhos, e aí começa a poda. Portanto, daqui para trás é importante nós percebermos uhum. o que foi dito em relação ao desenvolvimento da planta para podermos fazer o que vem para a frente. Okay. Então todo este processo é, é muito importante considerar antes de iniciarmos a, a poda. Alfredo, olha, tenho aqui só duas questões relacionadas com, com o que nós falamos agora, que nos perguntam este mês quais são as árvores que podemos podar. E se o pessegueiro é uma delas? Muito bem. Também tenho aqui o pessegueiro para falarmos um bocadinho do pessegueiro. Uhum. Uh, nós, as árvores de folha caduca, como estava a dizer, podem ser podadas e devem ser podadas agora. No fim, normalmente, no fim das geadas. Não é uh, em zonas do país, mais a norte, que temos geadas muito acentuadas, devemos esperar pelo fim das geadas uhum. para fazer a poda. A localização geográfica é não é não é? É muito importante. Se for numa zona mais a sul, Algarve ou Alentejo, mais litoral, uhum, em que as geadas são muito fugazes, é raro a ver, é um mais, mais temperado, aí pode fazer a poda de inverno, assim que as folhas caem e a planta entra no seu período de repouso, que é dito o período vegetativo, o período uhum. em que a planta está em dormência, não está em atividade, portanto, não está a elaborar estas cheivas e todo todo este mecanismo de crescimento da planta. Uhum. Porque se nós pensarmos, que é curioso, as árvores vão alargando à medida que crescem. Elas vão alargando. e a base, e lá em cima, no tronco principal ou nos raminhos, tem uma, um diâmetro muito diferente. E porquê? Porque todos os anos estes vasos a, onde levam as cheivas vão crescendo, vão aumentando. E por isso é que temos a, a parte cônica da árvore, em baixo, é? que cresce e a árvore é mais larga em baixo e mais estreita em cima e são coisas tão simples Sim, quanto estas é e é que nós às vezes olhamos para uma árvore e não não percebemos porquê que é mais Porque larga é em baixo uma forma e não é outra, exatamente é? e isso depois é importante para nós irmos percebendo até os raminhos mais tenrinhos para podarmos uhum. um, e então para podar temos que usar ferramentas Sim. O é? material Esta... é que nós temos na, nas nossas lojas, temos uma gama vasta, não é? Temos aqui, há um exemplo disso. E é muito importante, e é importante usarmos as tesouras, uh, porque estas, estas tesouras cortam ramos mais fininhos e estas uh, embalagens estão muito... Pronto, é precisamente isso que eu ia te pedir, Filipa, já que pegaste na, na tesoura, que explicasses a informação que as nossas embalagens têm, porque ajuda bastante na decisão da compra, úteis, não Muito úteis, muito úteis, porque uma pessoa, mesmo que esteja com alguma indecisão o que comprar Sim. numa loja, facilita, a facilita muito porque diz, o, o diâmetro... essa que tu tens aí. É, vai até 18mm, 1,8 cm, uhum. não é? para Papodas daqueles raminhos mais tenrinhos, mais pequeninos, que é bom porque nos, a planta não estamos a esgotar a planta, não estamos a tirar muitos nutrientes à planta, ela está a produzi-los porque precisa deles, não é? Claro. E nós, a poda, estamos sempre a retirar nutrientes, estamos sempre a tirar energia à planta. Por isso é que a poda deve ser feita também nos raminhos mais, mais tenrinhos. E esta é para fazer uma poda em seco, por isso é que está aqui o castanho. Esta é para fazer uma poda em verde quando a planta não está em dormência. Daí a diferença de cores sim, também ajuda, sim, ajuda na decisão. ajuda bastante. São de leitura muito simples, é muito fácil, e eu também tenho a certeza que aqui qualquer um dos, dos colegas poderá sim, claro. uh, ajudar, exemplificar claro. e explicar quais as melhores uh, uh, Tesouras ou serrotes de poda, consoante as situações tu já de cada um. E recomendas, não é? Eu já usei, recomendo, adoro este, acho que é fantástico. Até porque são para, para tronquinhos um bocadinho mais, mais grossinhos, uhum. mas a 8 cm, não é nada muito grosso. E tem um. Agarra-se bem, é muito fácil de utilizar e. Este, este, tipo este material, tu este material é. a utilizar na fada. E nós, estas tesouras uh, mais pequeninas, devemos usar realmente para, para plantas ou pagalhos uh, pequeninos, até 2-3 cm. Uhum. E depois as outras maiores, há umas até que penso que têm aí, Rui, certo? Sim, com o cabo extensível. Com o cabo extensível, é? que já são para ramos um bocadinho mais, mais uh, maiores cerca de 5, 6 centímetros, e aí já usamos as duas mãos para ajudar a podar, estas fazem uhum. só com uma mão, as outras do cabo extensível, hum, as outras do cabo extensível já é sim, com as duas mãos, é, tem-se o gripe, não é o agarrar, muito mais fácil, uhum. muito tem mais facilitado. Questão, Perguntam uh, como podar um limoeiro que dá fruta durante todo o ano, se a poda é feita após a frutificação. É após a frutificação. E aí, por isso é que é feita uma poda mais em maio, junho, que é quando começa a produzir menos. Claro que se houver algum ramo ainda muito carregado, nós não devemos tirar ou, ou podar esse ramo, essa zona da árvore. Uh, nessa altura, esperamos um pouco mais. Podemos fazer uma poda parcelar, não tem que ser uma poda toda num dia. Podemos, passado um mês ou 15 dias, fazer, retomar a poda, até para a planta não sentir muito, porque a planta está em verde e está a produzir seiva e nós não estamos a tirar muito. Por isso é que é extremamente importante ir fazendo umas podas com os raminhos pequeninos para não sacrificarmos realmente a energia da planta, uhum. principalmente quando são estas, estas podas em verde. Uhum. Mas sim, os limoeiros não é nesta altura, nem as laranjeiras, é realmente um pouquinho mais à frente. Eu tenho aqui mais duas questões relacionadas com, com o limoeiro. É que é um limão que foi plantado em outubro, é pequeno, ainda só tem um limão, se era necessário ainda já fazer a poda? Não, ainda é muito cedo. Normalmente, este tipo de árvores frutíferas nós esperamos que elas cresçam até um metro, um metro e meio para iniciar as podas, a não ser que sejam as podas de formação, em que tiramos os ramos ladrões e ramos mal formados, que estejam pendentes para baixo ou que estejam... Uh, uh, uh, uh, uh, ai! que estejam uh, a dificultar uhum. o crescimento uh, aéreo, que estejam a competir, era a palavra que uhum. me estava Sim. a faltar, Temos que ter a não é? com o ápice principal, com a flecha principal da planta, uhum. com a ponta. Se tivermos uhum. dois ramos uh, a crescer mais ou menos a par e passo, nós devemos cortar um deles para dar o, o crescimento vertical a um deles, para que a formação da árvore seja mais equilibrada, hum. não é? Olha, mais uma questão relacionada também com o limoeiro. Uh, já tinha o limoeiro plantado há cinco anos, mas nunca deram frutos. Hum. Como posso fazer a poda para que possa florir? Pois. Se ele nunca deu frutal, que se passa e pode não ter nada a ver com podas, uhum. pode ser precisamente a história que eu estava a falar das raízes. Sim, do solo, não é? Por isso é que é importante olharmos e percebermos o que é que se passa lá. Cá está a, todo o processo que tu falaste anteriormente. É, é que neste caso, deve-se ter em consideração, não é? é vou dizer um palavrão. Não. A fitossanidade da planta, portanto, fito de planta, a sanidade de saúde da planta não é só uh, em relação à poda, não é a poda que nos resolve as situações. É muito importante nós vermos o que é que se passa à volta. Pode também estar a faltar algum nutriente e a planta não estar a conseguir uh, produzir pela fotossíntese ou porque está com muita sombra ou porque tem folhas a mais está com uma folhagem muito volumosa e é precisa é a próxima questão é relacionada com o que tu estás a dizer agora é, que é um limão que está muito grande e sem descer uma poda para estimular a floração é muito importante é importante, não é? é importante porque se tivermos uma árvore muito folhosa muito com muitas muitas folhas ela vai estar é porque está a produzir muitas folhas em detrimento dos frutos e aí nós devemos podar tá tirar muita energia para fazer folha em vez de dar fruto e flor, uhum. não é? Ou flor primeiro e fruto a e seguir. Fruto, pois, e exatamente. aí sim devemos podar, para limpar um pouco, uma regra base muito importante, nas podas, quando há essa folhagem muito densa, e nas oliveiras também, é que os pássaros têm que conseguir passar lá dentro. Se um pássaro conseguir passar lá dentro, nós estamos a limpar, a aclarar a, a, a árvore, e isso é importante, já sabemos que está Fazendo equilibrado. Fazemos não é? Estamos atentos? Se o pássaro conseguir uhum. passar um, um pardal, Não estou a falar de uma águia, não é claro. um pássaro pequeno. Claro que sim. Mas é, muito, é, é, é importante termos essa uhum. noção, essa escala, até para, para os próprios pássaros poderem fazer os ninhos e nidificar. E nós sabemos que em Portugal, e muito bem, nós temos aves e os ninhos estão protegidos, e a ave fauna em Portugal está protegida e nós devemos respeitar também essa, essa questão em zonas onde nós temos árvores com muitos ninhos, é proibido podar. Portanto, nós não podamos os ninhos, não tiramos os ninhos. Uhum. E, e para que os pássaros consigam reproduzir-se claro. e, e, e correr tudo muito bem. Olha, e as nuspreras? As nespreiras. Então, nesta altura estão com fruto. É que exatamente. Podem no fim da frutificação, uhum. nós vamos comer o fruto mais para o verão, Sim. não é? A Portanto, é uma, exatamente é uma fruto de verão. Se nós pensarmos, e é uma regrazinha base, é sempre depois da, fruto, da, da frutificação. Ok. Então, essa é uma, é uma regra que é simples e que devemos seguir. É ter muito simples. Se ela está em floração ou eh, com um fruto já, mesmo que pequeno, nós não mexemos, a não ser que seja alguma limpeza de um ramo que está eh, muito torto, mas esses também não só estão... Só em caso de necessidade é que o Exatamente, fazer. só em caso de grande necessidade. Quando pudamos, antes de podar, nós temos que desinfetar as lâminas. Quando estamos com as nossas tesouras uhum. ou com os charrotes, Uh, o que seja que esteja a cortar, nós temos que desinfetar uh, as lâminas. Essa é uma dica importante. Antes de cortar e quando passamos de uma árvore para outra. É muito importante, porque se houver algum fungo, um parasita, um nemato, o que for, uh, pode ir infectar a outra árvore. Claro. E as árvores, as plantas, também têm doenças. E nós... evitamos que ele se instale na é como as, as injeções, claro. não é? Nós não damos injeções com a mesma agulha, é a mesma coisa. Uhum. Portanto, nós temos que desinfetar. Como é que podemos desinfetar? Há alguns produtos para desinfetar, mas de uma forma muito simples. Uma parte de lexívia com cinco partes de água mergulhamos num balde e está desinfetado. Mas existem produtos específicos para fazer a. Não, não essa existem assim muitas coisas no mercado. Acabam. Uhum. O que existe no mercado, que já vamos falar a seguir, que é muito importante, são os ditos cicatrizantes. As árvores não uhum. cicatrizam. Sim. As árvores não cicatrizam, elas compartimentam. Nós vulgarmente dizemos que cicatrizou. Isto é, é uma pasta, não é? Isto é uma pasta que se põe uh, quando, quando cortamos o, um, os nossos tronquinhos, para que uh, não entrem fungos e não entre água. E isto é muito importante uh, para a planta ficar... E existem diversos tipos de, de pasta? Existem diversos tipos de pasta. Esta, esta pasta é uma pasta com cobre. Portanto, o cobre já é um produto que, que ajuda a cicatrizar, ajuda lá está, não cicatriza, mas ajuda a proteger Sim. a planta e é um fungicida uh, natural e vai impedir que, que, que cresçam fungos, que desenvolvam fungos naquela zona uhum. e é muito importante. Então, nós ao adquirirmos uma pasta cicatrizante, já temos todos esses ingredientes na, na mesma embalagem. Ou seja, nós ao adquirirmos uma tesoura, temos que adquirir uhum. um cicatrizante, porque se vamos podar temos que cicatrizar. É muito importante sim. e são coisinhas muito pequeninas que as tu estou... ah não é preciso ah, nunca fiz Mas até o dia sentido, não é, é até o dia em que a planta fica toda doente e não se sabe muito bem porquê e afinal foi só porque uma coisinha tão simples não foi usada sim podemos evitar claro pode-se evitar é, é muito simples tenho aqui uma questão tenho um jasmim que gostava de começar a podar como árvore e não arbusto quando é que devo iniciar a poda o jasmim o jasmim é uma planta trepadora, não é? Ela trepa e nesta altura do ano ela está um bocadinho mais, mais em dormência, está um bocadinho mais parada. Mas o jasmim é uma planta muito ramifica muito, é muito abundante. E qual é a altura do ano que ela vai ramificar? Ela ramifica com o calor, okay, dá calor, flor, uhum. sim. Sempre que esteja em flor podemos cortar alguns raminhos porque ela floresce muito. Mas, como não é uma árvore, é um, uma planta arbustiva, herbácea arbustiva, que, que quer fazer arbustiva, não é? É uma plantinha que nós podemos cortar porque ela é muito generosa e, e produz muita coisa. Mas, mais do que cortar, se quer guiá-la para, um, para ter um bocadinho mais de suporte, a melhor forma é uh, guiar com estacas uh, e atá-la, fazer algumas agarrar alguns daqueles raminhos para que ela cresça e depois, sim, começar a cortar alguns de baixo para guiar a planta para a forma que quiser, não é? Portanto, nós em termos de corte... Agora, como é que fazemos o corte? O corte, muitas vezes, é mal feito. Muitas vezes é bem feito e, graças a Deus, o corte deve ser feito em ângulo. Estes cortes que estão aqui estão todos mal feitos. Isto foi um tronco que eu apanhei ali, que é de lenha, não é, não é uh, de poda. Portanto, isto é para, ir, para queimar, uh, mas é para exemplificar. Todos os cortes em que os tocos estejam desta forma, estão errados. É muito importante nós termos a uh, pensarmos, olharmos novamente, a observarmos como é que cortamos. Primeiro, o ângulo há de ser a 45 graus da parte que nós cortamos. E estes 45 graus servem-nos para quê? Para que se uh, chover, se regarmos, e for uma rega que venha mais para, o, para cima, para o ar, uh, a água escorra e mesmo alguma seiva que a planta possa estar a deitar que escorra e não fique a parte molhada, por causa dos fungos, os tais fungos. Uhum, sim. Outra coisa que é importante, nós quando estamos a olhar para este, este aqui vê-se melhor, quando estamos a olhar para o ramo que vamos cortar, nós devemos observar que há aqui assim uma barriguinha e esta barriga é a zona onde a planta vai crescer com a casca e vai tapar. Esta barriga, este colar, não pode ser cortado, porque a planta depois perde a capacidade de fechar e de se proteger a si própria. Devemos cortar perto desta, desta crista, mas de forma a não a estragar, com o ângulo de 45 não, graus... Nós podemos fazer o corte, então fazemos, fazemos mas o corte, sem magoar estas, esta saliência, no fundo, de forma que a casca, este tronco está sem casca, era de um pinheiro, a casca cresça para dentro e vai fechar. Se nós deixarmos estes tocos muito saídos para fora, a planta nunca vai conseguir fechar bem, isto vai apodrecer e são portas de entrada para, para fungos. Outra coisa, que tem, isto também não deve acontecer, o corte tem que ser feito uh, limpo. Sim porque são portas de entradas também para fungos. Uhum, claro. Quando temos troncos, assim, mais maiores, mais robustos, mais robustos que nós temos que tirar porque tá doente, porque há uma situação qualquer que está a, a bater numa zona de passagem e pode ferir os olhos de alguém, mas a árvore já cresceu, não nos apercebemos disso antes, nós devemos cortar de baixo para cima, também para não fazer isto. Se nós fizermos o corte de baixo para cima, inclinado, de baixo para cima o corte vai ser muito mais limpo. E atenção, lâminas sempre, sempre bem afiadas, não é? É muito importante afiar as lâminas. Ah, tinha aqui uma questão relacionada com as laranjeiras, quando é que se pode podar? Até te referem que é nos meses com R, é verdade? maio não tem R. E pode ser em maio. Em é maio, exatamente, okay. podemos cortar em maio. Normalmente, porque nada disto, das plantas é fixo, isto são seres vivos. Nós temos que ver quando é que a planta está com o seu período com menos frutificação, com menos frutos. E é nessa altura, e antes de fazer flor, e é nessa altura que nós cortamos, para que a planta nos consiga produzir uh, ao longo deste tempo Mas porque todo. Planta não é? É, um caso diferente, não é? é, e consoante a zona do país em que estamos. Exato. Até pode ser abril, que tem um R, uhum, não é? Pode sim. ser abril, se a planta, nessa altura, já estiver produzido e estiver a parar. Porque há laranjeiras e limoeiros, e tangerineiras e mandarinas, todos estes citrinos que tem variedades muito diferentes, é tudo a mesma. Dentro dos limoeiros há várias uhum. espécies, dentro das laranjeiras há várias espécies. Aqui uma e com, a, com elas, a amoreira. A amoreira, as amoras, para o nosso bicho da seda, não é? Uhum. A amoreira pode se pouco, não é preciso podar muito a, a amoreira, porque é uma planta que nos está sempre a dar folha e, normalmente, poda-se em meio urbano, as câmaras podam, por causa das copas nos, nos, nos passeios, uhum. mas a Moreira praticamente não precisa de ser podada, uhum. Vai-se desenvolvendo muito bem. Uma coisa que é importante, quando nós temos dois troncos em V, quando nós temos um tronco para aqui, temos outro para ali, e começa no meio a fazer uma ruga, Uh, que nós olhamos para ali e achamos que aquilo vai partir, porque pode partir. Como é que devemos cortar? Devemos fazer um ângulo de 90 graus entre a ruga e o ramo que vamos partir, cortar, uhum. e fazer o, então a remoção desse tronco. Se, pode ser pelo peso também desse ramo que esteja a fazer a ruga e às vezes não é preciso sacrificar o tronco inteiro vamos à ponta e cortamos um uhum. bocado, Mas é só uma parte do acima de um olho de rebentação, acima de um nó de um gomo de, de rebentação, que parece uns olhinhos, não é, pequeninos, e é acima disso que devemos cortar. Nós, quando podamos devemos podar sempre nos olhinhos para fora, acima do olhinho, para fora, olho, gomo, ou rebentozinho, é tudo mais ou menos a mesma coisa. É, é para nós percebermos onde é que vai uh, a planta crescer um novo ramo, ou um novo fruto, ou uma nova nova flor. Uhum. Olha, aqui é uma questão relacionada com o limoeiro. Uh, dizem que os limões estão pequenos e já estão a caído. O que é que se deve fazer? Pode não ter nada a ver com a poda. Pode ser também, porque está com o fruto demais. Se tiver um, uma árvore com muito, muito fruto, seja um limoeiro, uma macieira, um, uma, uma meixeira, pode estar demasiado carregado e o fruto não desenvolve tanto, porque lá está. A fotossíntese que nos vai fazer a tal seiva elaborada, uhum. os açúcares, não são suficientes para aqueles frutos todos. Ou tiramos alguns, e até isso pode ser feito também na parte de floração, ou tiramos alguns, Sim. ou então -te uh, vamos ter os frutos é mais pequeninos. Uhum. Exatamente, exatamente. Outra coisa que é importante, principalmente nos ramos velhos, quando estamos a fazer limpeza, nas podas de limpeza, nós, quando observamos que abaixo de um tronco começa a fazer uma concavidade, chama-se fossa basal, uhum. quando se faz assim aqui uma cova, um buraco, por baixo, significa que já não estão a chegar nutrientes suficientes à planta aquele ramo até pode estar verdinho na, naquela altura, até pode estar com um ar saudável, mas vai morrer. Por isso, esses ramos são de tirar o mais cedo possível para não deixar os ramos engrossar. E é este, este, este tipo de observação que nos ajuda também a que não façamos as podas muito tardias em termos de longevidade da planta, não uhum. em termos de estação do ano, mas em termos de longevidade da planta. Sim. Quanto mais cedo nós nos apercebermos que há estas situações, melhor. Deixa-me só fazer aqui uma chamada de atenção para quem está a ver. Estamos a colocar muitas questões, e nós não queremos deixar de dar resposta a todas elas. Quando terminarmos o nosso workshop, todas seguramente terão uma resposta da nossa parte. Mas continua, por favor. Estava uh, eu a dizer então, uh, penso da fossa basal, uh, não é? Que tava Estava aqui a dizer que devemos tirar o mais retirar esse tronco o mais cedo possível, e estas observações são essenciais para as plantas estarem saudáveis. Outra coisa que eu ainda não, não, não falei, e que é muito importante, é nós tirarmos os ramos ladrões. O que é que são os ramos ladrões? Uhum. Ou os ramos basais também. São aqueles ramos que vêm cá de baixo uh, das raízes ou muito perto das raízes, começam a crescer. E quando temos, já que estão a fazer tantas perguntas sobre os citrinos, quando temos as laranjeiras e os limoeiros e até as ameixeiras, uma série de plantas, normalmente são feitas a planta com a variedade que nós queremos, a mais nutritiva ou mais saborosa, ou, ou mais tolerante a determinados insetos, é a planta com a variedade boa, que é enxertada numa variedade mais rústica, que se adapta muito bem ao nosso clima, mas é uma variedade, pode não ser doce, pode ter picos, é uma variedade que não está trabalhada, mas é muito rústica e normalmente fazem-se esses enxertos. E nós temos que ter muito cuidado, porque às vezes o porte enxerto, que é o um bocadinho de baixo, uhum. o, o suporte, uh, começa a ganhar força em relação à outra parte que, no, que é a que nós queremos ou enxerto propriamente dito da planta que Baixe vai crescer. A energia, não é? Vai até se pode sobrepor e nós enganarmos nos e cortarmos a boa e deixarmos crescer a má The e depois de desab... ladrão. Não é? E depois nós dizermos que temos umas laranjas que, afinal, são muito azedas e tinham-nos dito que a variedade era muito doce. Hum, o okay. problema pode ser nos ramos que vêm cá debaixo dos ramos ladrões ou, de, ou, ou, ou, ou da variedade que não é a que nós escolhemos, que é do, do porte a enxerto. Hum. Isso é uma questão interessante que nós devemos ter realmente cuidado e ver o que é que está a crescer. Hum, nós aqui, então, nas podas, temos que ter atenção se temos uma, uma árvore baseada vigorosa ou se temos, porque nos vai tirar frutos, ou se temos frutificação a mais que estamos a tirar vigor à própria planta e essa árvore pode não durar muitos anos, por isso é que muitas vezes em produção, aquela produção intensiva, mas que é como chega aos supermercados e nós temos comida todos os dias, graças a Deus, que os agricultores fazem, e fazem porque é um negócio e porque têm que produzir para pagar ordenados e etc., aquelas árvores duram 4, 5, 6, 7 anos, ao fim de 7 anos estão a ser mudadas por árvores novas para que a produção seja maior. E aí, é uma poda diferente, é uma poda de produção não é igual à poda que nós vamos usar cá em casa, porque nós queremos que a árvore que nos dure muitos anos temos que fazer as limpezas, ramos que estejam cruzados devem ser sempre tirados, uhum. ramos que estão orientados para baixo devem ser tirados, devemos fazer o tal aclaramento da, da copa para que os pássaros consigam circular claro. e não tenhamos o tal verde mais, é? Exatamente, e é, é extremamente importante. Vai, surgiu aqui uma questão sobre as videiras. Videira não é árvore, não é o tema de hoje, é mas vamos devem ver. É como estavam abandonadas assim, e como devem tratar. Atenção, ah, tem alguma indicação? Não muita, podemos uhum. falar depois a seguir e dar algumas indicações, até porque não é o tema de hoje, mas as, no fim da, da colheita da uva, não é? Setembro, outubro, uh, novembro, da Vindima, nós devemos tirar também aquelas hastes muito grandes, são ramos, no fundo, que nos estão a tirar energia, que não são produtivos. Quando nós olhamos para uma videira em casa e percebemos que tem hastes muito compridas que nem sequer têm outros raminhos, essas hastes são logo para tirar. É interessante a videira, o tronco deve ser embaixo, deve estar o grossinho, à volta não deve ter infestantes porque competem muito com a videira, o limpar embaixo o solo, com as outras plantas também, mas com as videiras, as infestantes competem muito pelos nutrientes do solo e devemos limpar, mas eu vou estar atenta aí a seguir entrarei em contacto e darei uma claro, ajuda claro. mais específica. Portanto, as macieiras, as pereiras, as cerejeiras só fazem frutificação ou só florescem no ramo do segundo ano para a frente, portanto, os ramos ramo? do segundo ano para a frente, ah, não, okay. todos os anos, uhum. a planta vai crescendo mais um bocadinho e nós chamamos a madeira do ano anterior e a madeira do ano uhum. e por aí fora, não é, porque os raminhos, nós conseguimos observar bem nas árvores se os ramos são mais castanhos e depois os outros mais fininhos, e até uh, uh, o diâmetro do próprio ramo, nós conseguimos perceber se é o ramo do ano, aqueles mais verdinhos que nós vimos que são os raminhos novos, se é o raminho anterior. E dá para perceber uh, Aqui não dá para perceber tanto, porque é tudo... Aqui dá, aqui dá, este é um raminho do ano, este é o do ano anterior. Uhum. Sim, aí vê-se Aqui vê-se bem. Mas isto é muito importante nós percebermos que quando estamos a podar as macieiras, as pereiras, as cerejeiras, despontamos um pouco o ramo novo. Mas se formos cortar o do ramo antigo, aquele ramo não nos dá flor, não nos, dá flor, não nos vai dar fruto, não nos dá maçã. Se por outro lado tiver a dar maçãs demais, nós podemos cortar um pouquinho mais, mas é assim que nós vamos controlando, nas macieiras, nas pereiras, nas cerejeiras... Uhum. Ok, de forma a não prejudicar. E uhum. de forma a não prejudicar. Nem todas as plantas frutificam no ramo do ano, que é produzido no ano, tem que passar um inverno, tem que ser em ramos hibernantes. O mesmo acontece com as hortenses, Sim. e não é uma árvore de fruto. Uhum. As hortenses, por exemplo, só florescem no gomo formado, ou no olhinho formado, no ano anterior. Portanto, quando nós fazemos as podas, temos que ter atenção como é que a planta se vai comportar. A romanceira, nós fazemos uma poda no inverno, ela é de folha caduca, também só nos dá romãs nos ramos de dois, três anos, por isso é que muitas destas árvores de fruto, se nós pensarmos, quando as plantamos lá em casa, nos dizem, ah, só dá fruto ao fim de três anos. As tangerineiras também? Estava aqui uma questão relacionada com uma tangerineira. A, tan é a, tan forma, a, ta é? a tangerineira dá mais cedo, dá um bocadinho mais cedo, bom mas sim. Estava a perguntar como é que poderiam fazer sem prejudicar, porque já ocupa muito espaço. Ocupa muito espaço. É, é, é preferível fazer, se for possível, Fazer faseado em dois ou três anos, foi for possível, ir reduzindo a copa, se for uma árvore já muito grande, porque vai sacrificar muita planta, vai, vai sofrer. Normalmente são plantas rústicas e nós temos um clima fantástico em Portugal e as plantas são generosas e ajudam, mas às vezes as plantas também sofrem, e nós, ao longo dos anos, eu pelo menos, e algumas pessoas que eu conheço, criamos carinho às plantas, nós gostamos das nossas a plantas. plantas, há emoção Sim. com as plantas, eu tenho muita. E, e depois custa-me imenso ver uma planta que está a definhar, que está a morrer, que é a minha planta, que foi plantada no aniversário do meu pai, que de... criamos, exatamente. Ligação, é, exatamente, e isso é, é, é importante. O melhor realmente é tentar fazer de uma forma faseada quando são árvores já realmente exemplares muito grandes, se tiver que ser feito. Eu não sou fundamentalista com a poda, há pessoas que dizem podar nem pensar, há outros que dizem poda-se tudo. Não é bem assim, o podar é para equilibrar é para dar à planta uma ajuda, é, um, é, um, é uma técnica, no e fundo. faz com que cresça de uma forma ordenada, não é? Cresce de uma forma ordenada, muito mais equilibrada, por vezes, por causa dos tais fatores que nós temos todos à volta, das sombras, dos calores, dos frios, dos ars condicionados que vêm para cima, uh, os, os corredores de vento, e nós damos-lhe ali uma ajudinha também. E isso é extremamente importante, as podas para essas situações. Uhum. Um, Ora mais, o que é que eu tinha aqui mais? Estou aqui a dar um olhinho, uh, só para terminar, uhum. que falou, falaste Rui logo no início, assim o outro palavrão que é a tupiária. Sim, muitas das pessoas não sabem, ou melhor, se calhar até sabem, mas não sabem que tem esse palavrão, como Exatamente. tu disseste. Exatamente. A topiária é uma técnica muito antiga, existe há muitos anos. Uh, nos palacetes antigos usava-se muito no bucho. É a etopiar é a arte de dar formas geométricas ou outro tipo de formas uh, aos arbustos uh, de forma a embelezar o espaço de uma outra forma, não é? Uhum. Embelezar de forma de outra é, forma. Como tu Esta é uma arte por ter uma técnica para se fazer, é? Tem uma técnica, tem uma técnica fazer, é? exatamente. Outra técnica uh, muito específica na uh, poda, muito interessante, uh, são os bonsais. E aí o bonsai não é para qualquer um. Os bonsais uh, têm tem que se perceber realmente quais é que são os raminhos que estão a despontar, quais é que têm mais energia uh, para a planta, para se reproduzir uh, em termos de, de frutas também, porque há, há todo o tipo então, de é, árvores... Existe e, uma planta uma específica então para os, os bonsai? Não, não, todas as plantas podem não, ser uh, podadas para, em bonsai, em tamanho bonsai. Um pinheiro, uma laranjeira, todas as... são é, técnicas muito específicas com muito cuidado, que não é qualquer um. São e aí, mais minuciosas, não é? Muito minuciosas. Mesmo estas coisas que temos estado a falar hoje uhum. das podas, nós podemos atrever e fazer a poda. Sabemos que temos que limpar os ramos feios, os ramos doentes, mas, às vezes, em situações mais complicadas, pode-se chamar um técnico, pode dar uma ajuda a um agrónomo ou uma empresa de jardinagem que tenha bastantes conhecimentos na área e para dar uma ajuda nas nossas plantinhas. Olha, é uma figueira que nunca foi podada, cresceu na horizontal, pode cortar os ramos de baixo? Pode, pode, desde não que não sejam que eu, muito, não é? muito, muito, muito grossos, se forem muito grossos sempre só, e é cortar sempre depois da frutificação, sempre, porque senão ela vai babar muito, vai perder muito, muito líquido, muita seiva. mas sim, pode-se cortar as, as, as, são plantas que toleram muito o corte são plantas. Okay. Mais alguma questão? Que o... Não sei se há Acho mais que que alguma, que se há mais lugar. alguma questão que, que nós tivemos, nós ficamos com muitas questões, mas com, como disse, vamos vamos dar resposta a, a todas elas. Obrigada, Felipa, pela tua pela tua presença Obrigada. aqui no, no nosso workshop. Uh, quanto a assim, esperamos que tenha gostado. Estamos de volta na próxima semana. Voltamos ao nosso horário antigo o horário das 15 horas, e na próxima semana temos um workshop especial Dia dos Namorados, uma vez que é a véspera de São Valentim, vamos dar dicas e sugestões de presentes para açúcar a metade, um projeto com colas. Fiquem atentos, já sabem que podem ver o no nosso workshop, ou rever, na, na nossa página do Facebook, e o mesmo ficará mais tarde disponível no nosso site em www.roamerlin.pt. Obrigado pela vossa presença, mantenha-se em segurança e um bom fim de semana.